galera, eu sou o Thiago Furacão. E eu sou a Thaís. Estamos aqui trazendo para vocês mais um vídeo. Pessoal, o vídeo de hoje, na verdade, foi um vídeo assim, do nada que a gente fez. Tô gravando até a introdução aqui, depois do vídeo, porque não era para ter gravado esse vídeo, né Thaís? É isso mesmo. A gente saiu para poder almoçar, do nada a gente foi dar uma volta pra, pra andar e acabamos parando lá no Castelo Eldorado, galera. Né, Thaís? Isso aí. Foi do nada, nós não ia pra lá, né? Não. Nós tava sem câmera, tava sem nada. Gravamos um videozinho lá com o celular pra A gente até pede desculpa, né, Tiago, que a filmagem não ficou lá, aquelas coisas. Foi porque nós não tava com a câmera, né? Uhum. Na verdade, não foi pra gravar, né? Nós, na verdade, nós nem ia lá, né, Thaís? É. Se nós fossemos lá, nós tivéssemos que nós ia lá, nós ia. Mas nós marcar. já aproveitou e, e filmou pra eles, né? Filmou pra vocês. É um local que eu tinha muita vontade de ir há muito tempo, que eu também queria ter ido lá, eu e você, né, Thaís? Isso. Nós sempre falávamos. E a gente não sabia onde era. Então, o pessoal que estava com a gente acabou levando a gente lá. É muito da hora o local, muito top. E a gente agora está vendo se a gente consegue permissão para poder gravar de noite para o canal do Thiago Furacão, que é o nosso canal principal, que a gente vai lá e faz a história de terror. Grava, vê se tem é, coisas sobrenaturais. O negócio é top, né, Thaís? Isso mesmo. Lá é um lugar cheio de mistérios e lendas, né, Thiago? Diz que lá é muito assombrado. Isso que é. Né? é muito assombrado. Acabou... Durante o dia eu achei tranquilo lá. Mas a gente não entrou lá dentro. Não, né? é. Galera, ó, tô falando aqui pra vocês não entrou lá dentro, mas assiste o vídeo pra vocês verem como que é top só lá por fora. Imagina lá dentro, né, Thaís? Isso Alguma mesmo. coisa a gente conseguiu filmar lá, lá dentro. Mas agora é. Assiste esse vídeo pra vocês verem como que é top por fora. Imagina por dentro. Se a gente não conseguir e de noite, Thiago, pelo menos um dia de dia e entrar lá dentro, a gente tem que ir. Lá é subterrâneo, lá é muito top, cara. Muito top. Tem muitas, muitas lendas, então a gente vai lá pra tentar fazer essa investigação estamos tentando aí, conseguir, poder ir lá de madrugada Se tudo der certo, vai ser no canal do Thiago Furacão Então galera, espero que vocês gostem desse vídeo aí, né Thaís? Isso aí Se inscreve no canal se você não for inscrito, já deixa aquele like que ajuda muito Pra gente saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo pra gente estar trazendo aqui pro canal E deixa seu comentário aí, segue a gente no Instagram, né Thaís? Isso aí mesmo E bora pro videozão, galera Pessoal, seguinte, chegamos aqui já, ó. Só que chegamos tarde e eles não quis deixar a gente entrar hoje ali. Mas tá vendo pra poder vir outro dia, pra poder entrar lá dentro, pra poder filmar pra vocês. Olha que incrível, cara, é muito incrível. Pessoal, olha como isso aqui é muito antigo, cara. Olha. Cara, sensacional. Olha isso assim, aqui. Olha aquela visão que ele cara. Muito sensacional. Vou deixar um takezinho aí pra vocês aqui do local, que é muito bom. Tiago, na época isso aqui é deveria ser a coisa mais linda, né? Isso deve ser muito lindo. Por dentro, então? A gente vai tentar vir uma outra hora aqui pra... para poder, entrar lá, pra de poder entrar lá dentro. Vamos dar uma olhadinha aqui pela janela. Tiago, tem as cortinas lá ainda, ó. Tem, cara. E, pessoal, aqui dizem que é muito assombrado de noite. Diz que é, né, Tiago? Tem várias lendas aqui, né? Você Olha, Thiago, tem ilustre ali, ó. Pena que a gente não conseguiu entrar, gente, hoje. Ó. E tem a parte subterrânea também, né? Diz que tem, né? Diz que tem uma parte lá embaixo, né? É. A gente vai deixar uns take aí, né, um stake aí, né, Thiago? espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, galera. Tamo junto. Aí, pessoal, ó. Essa é a lateral. Tem a parte subterrânea. Vamos ver se a gente encontra ali. Olha que da hora, cara. Então um rapaz ali que está conversando. Com o pessoal que está com a gente. Tô gravando com o celular, pessoal, porque a gente não trouxe a câmera. A gente veio do nada aqui. Não era pra gente ter vindo e resolvemos vir do nada. E até mesmo para poder entrar lá dentro para gravar tem que ter permissão. E a gente tá vendo se consegue permissão agora pra gente voltar outro dia. Caraca, mano. É muito gelado ali. Essa é a parte subterrânea, pessoal. Vamos dar mais uma olhada aqui, ó. Muito grande, velho. Pessoal, sensacional, cara. Sensacional. Ó, ali em cima, aqui, ó. Acho que não dá pra pegar pelo celular, mas aí tem uma. Umas cortinas. Olha lá, puxei o zoom aqui pra ver. As cortinas mó véia, parece. Olha aquela janelinha lá, que louco, mano. Isso aqui deve ser uma chaminé, ó. Vamos ver se tem alguma porta aberta aqui Fechado Fechado Fechado, Fechado. Eu jeito um banheiro, ó. Tem que ter um papel higiênico ali. Cara, muito louco. Toda a chaminé lá, galera, ó. Vou a chaminé ali, ó. É isso aí, pessoal. Top demais. Gente, aqui era o jardim do castelo, ó. Deveria ter um, um chafariz aqui, né Tiago? Olha, é que agora tá muito abandonado. Mas deveria ser muito bonito aqui, ó. Aqui são vários chalezinhos, ó. O pessoal vinha os convidados. Gente, esse chalé aqui é o um maior Tô até com medo de entrar, tô sem lanterna Com medo de bicho Coisa linda, gente Aqui era banheiro Cozinha aqui, ó Aqui era um banheiro E aqui deveria ser outro quarto Olha como tá bem destruído Mas aqui, quando fez, deveria ser a coisa mais linda. A gente desceu lá de cima do castelo. Chegou na cachoeira. Olha que coisa mais linda, gente. Vou tentar chegar mais ali perto pra ver. Mas tá muito barro, ó. Gente, que lugar lindo. Olha... Desce um córrego